Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à correção da prova do Cefar de Minas Gerais. Separamos né, a parte de exatas em três partes, tá legal? Para ficar suave. Vai ter uma correção para raciocínio lógico, vai ter uma correção para estatística e vai ter uma correção para matemática financeira. Beleza? E essas partes, né assim que corrigidas, obviamente, vão estar aqui na descrição do vídeo. Legal? Não adianta a gente colocar aqui um vídeo muito extenso, né? Senão não, né, vai confundir os assuntos e na nossa visão não vai ficar muito legal. Por isso que nós separamos. Hoje faremos a correção da parte de matemática financeira. Beleza? Então, família, caneta e papel na mão sorrisão no rosto e simbora embora para cima deles vamos lá começando aqui o pagode ó sem kiri, querer corococó vamos lá indo direto ao ponto olha aí a primeira questão na tela primeira coisa que você vai fazer na questão família agora cabeça de gelo ó. presta atenção no tio Marcão ó. primeira coisa que você vai fazer na questão é interpretar então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 Para interpretar, então vamos lá. Método 250 neles: ó. um financiamento habitacional no valor de 40 mil reais será quitado em 25 prestações mensais e consecutivas, vencendo a primeira delas um mês após a data da contratação com uma taxa de juros efetiva de 2% ao mês. O sistema de amortização utilizado fosse o francês, o valor de cada uma das prestações seria de 2048,82. Entretanto, o sistema utilizado para quitação desse empréstimo será o misto, né? O SAM, será o misto. O valor da segunda prestação será D. Então, vamos lá. Analisando aqui a questão, interpretando, analisando, ficou claro para gente que o sistema de amortização que será usado é o sistema misto, é o SAM. Ficou muito claro isso para gente gente. Né? Então, esse é o assunto da questão, sistema de amortização misto, o SAM. Beleza. E nessa questão, ele está querendo saber o quê? Ele está querendo saber o valor da segunda prestação. Beleza. Já interpretei a questão. Primeira etapa cumprida. Já sei o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Qual é a próxima etapa? Resolver. Aí entra em cena a segunda técnica do método. Técnica R. Então, de tanto você estudar, revisar e estudar esse assunto... Né, no nosso curso, você já sabe o que tem que fazer. Então, para resolver essa questão, eu tenho que usar a média. Eu tenho que usar a média. Para achar o valor dessa prestação no sistema misto, eu tenho que usar a média. Como assim, Marcão? Vamos lá. O nome já é bem sugestivo, né? Sistema de amortização misto, ou seja, sistema de amortização misto, por que, que tem esse nome? Porque temos aqui o sistema SAC e o sistema SAF, né? que é o sistema francês. Ou seja, cada prestação do sistema misto ele é obtido através da média, entre a prestação do sistema SAC e a prestação do sistema SAF. Ou seja, colocando no papel, segunda prestação do sistema misto vai ser igual à média. Vai ser igual à segunda prestação do sistema SAC, mais a segunda prestação do sistema SAF. Isso tudo dividido por 2. Então, para matar o problema, indo direto ao ponto... Eu preciso da segunda prestação do sistema SAC. Por quê? A segunda prestação do sistema SAF eu já tenho. Porque qual é a característica da tabela SAC, da tabela Price, perdão, do sistema francês de amortização? As prestações são constantes. Então, a segunda prestação do sistema francês eu já tenho. É 2.048,82. Porque as prestações são constantes. Então, para matar o problema, eu preciso só achar a segunda prestação do sistema Saque. E como é que a gente vai né, achar, vai encontrar essa segunda prestação? Montando aqui a tabelinha. Deixa eu sair daqui para ter espaço. Vamos lá. Montando aqui a nossa tabelinha. Ó. N P A J S D zero um dois como começou a pagar, né, um mês após, então não teve nada no ato. Então, o saldo devedor dele hoje é de quarenta mil reais. Legal, como é que começa aqui o pagode no sistema SAC, né, na tabela SAC? Primeira coisa que a gente vai encontrar né, é a amortização. A amortização é o saldo devedor. Para encontrar a amortização, basta você pegar o saldo devedor e dividir pelo número né, de prestações. Porque as amortizações são constantes né? Sistema SAC, sistema de amortização constante. Então, para encontrar a amortização, é só você pegar o saldo devedor e dividir pelo número de prestações. Isso daí vai dar 1.600. Então, eu já sei que ele amortizou cada período 1.600. Só que eu quero a segunda prestação. Então, eu já vou direto ao ponto. Por quê? Para achar a segunda prestação, eu preciso dos juros. E como se calcula os juros? Os juros é o saldo devedor anterior vezes a taxa. Então, basta eu atualizar aqui o saldo devedor. Como é que eu atualizo o saldo devedor? saldo devedor atual é o saldo devedor anterior menos a amortização. Então, para saber o saldo devedor no primeiro período, basta eu diminuir ali, ó. Aí é só seguir a receitinha de bolo. 40 mil menos 1.600, isso aí vai dar, na minha quantinha aqui, 38.400. Agora sim, tem como eu encontrar os juros 2%. Como é que eu vou encontrar os juros dois? Juros é o saldo devedor anterior vezes a taxa. Então é só pegar 2% de 38.400. É uma receitinha de bolo. Regra geral para fazer esse cálculo aqui, ó. Corta dois zeros, ó. Ou, ou e multiplica o que sobrou. Então 2 vezes 384 vai dar 768. Então, esse foi os juros pagos na segunda prestação. Então, se eu tenho juros e tenho a amortização, eu tenho a prestação. Quem é a prestação? Prestação é os juros. Mais a amortização, ó. Então, se eu somar aqui esses carinhas, eu tenho o valor da prestação. 1.600 mais 768 vai dar 2.368. Agora sim, eu vou dar o fatality na questão, ó. Eu já tenho ali o valor da segunda prestação. Então, a segunda prestação... No sistema misto, vai ser igual a 2.368 mais 2.04882 dividido por 2. Aí tem que estar tá em dia com a matemática básica, né? a continha de padaria. Somando ali, vai dar 4.416 e 32. Deixa eu até somar aqui 82, né? E 82 dividido por 2. Deixa eu até conferir aqui. 1368 mais 2048.82. Isso mesmo. Dividido, né? Isso aí dividido por 2 vai dar 2000 208 e 41. Legal? Olhando ali as opções, gabarito letra B de bola. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Então, questãozinha, né, muito tranquila, né? Não vi muita, né, dificuldade nessa questão. Ele já deu ali né, a prestação do sistema SAF. Só faltou encontrar a prestação do SAC, que é muito tranquilo, né? Só seguir ali a receitinha de bolo que a gente encontra. Né? Seguindo ali o beabá, você encontra. Depois é só fazer a média e correr para o abraço. Legal? Então, sistema misto. É só você lembrar o quê? Da média. Sistema mídio. Sistema misto, né? Sinônimo de média. Beleza? Então... Primeira questão está aí, foi para conta. Passamos agora para a próxima questão. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Então, a primeira coisa é interpretar. Então, vamos lá. Uma aplicação tem rendimento líquido de 40% sobre o ganho obtido nessa operação. Índice de imposto foi de 20%. Dado que a inflação acumulada no período foi de 10, o ganho real dessa aplicação foi de... Então, vamos lá. Primeira coisa, né? analisar a questão. Analisando aqui a questão, é uma questão sobre estudo das taxas. Tá? Taxa real, taxa aparente e taxa de inflação. Essas três taxas andam juntas. Tá? Então, analisando, analisando, é uma questão sobre o estudo das taxas. E nessa questão, ele está querendo saber o quê? O ganho real. Em outras palavras, ele está querendo saber o valor da taxa real. Beleza. Já analisei, já interpretei. Já tem aí metade da questão. Ó. Por isso que é método dos 50. Ó. Já tenho metade da questão. Porque eu já tenho um direcionamento, eu já sei o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Legal, primeira etapa ok. Qual é a próxima etapa? Resolver. Para resolver, entra em cena a segunda técnica. Então, os nossos alunos, né? Os nossos alunos que fazem parte do grupo dos 5%, de tanto cara estudar, de tanto cara revisar, de tanto cara exercitar ele já sabe o que tem que fazer. Então, para resolver essa questão de estudo das taxas, eu tenho que usar a fórmula. Aí não adianta ficar romantizando a parada. Tem que usar a fórmula. E qual é a fórmula, Marcão? Passa a visão aí para a gente. Vamos lá. Fator real é igual fator aparente sobre fator de inflação. Então, para matar a questão, eu preciso só encontrar o fator aparente. Só que para encontrar o fator, eu preciso da taxa. Né? Só que para encontrar a taxa aparente, o valor exato dela, eu tenho que tirar esse imposto. Né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou calcular aqui o valor né, que eu tenho que tirar. Foi 20% né, de imposto. Então, eu vou calcular aqui. Ó, 20% de 40. 20% de 40. Como é que eu faço essa continha? Regra geral. Corta dois zeros e multiplico o que sobrou. Então, está aqui. Ou, pou. multiplicando aqui o que sobrou vai dar 8%. Então, esse é o valor que eu tenho que descontar ali. Então, a taxa aparente vai ser 40 vai ser igual a 40 menos 8 40 menos 8 vai dar 32 então esse é o valor da taxa aparente agora um abraço porque eu já tenho a taxa aparente e já tenho a taxa de inflação então já tem como montar a fórmula vamos lá, taxa aparente 32 então o fator aparente Vai ser igual a 100 mais a taxa. Ou seja, 100 mais 32. 100 mais 32 vai dar 132%. Né? Só que na fórmula eu tenho que colocar a forma decimal. Então, para encontrar a forma decimal, é só você voltar duas casas. Então, o valor que eu vou usar na fórmula não é 132%. É 1,32 Beleza? Então, para achar o fator É mais fácil você fazer assim Dessa maneira que eu estou te explicando Eu sei que são anos de sofrimento Você nunca viu isso né? Só que assim é mais fácil Deixa para passar para o decimal no final Fica muito mais fácil Taxa de inflação ó, ó, Taxa de inflação Olha lá Taxa de inflação é de 10%, não é isso? Fator de inflação vai ser 100 mais 10, só não inventar. 100 mais 10 vai dar 110, não é isso? 110%, que é a mesma coisa que 1,10, é só você voltar duas casas. Aí, um abraço. Aplicando ali a fórmula, eu obtenho o resultado. Ó, fator real vai ser igual ao fator de inflação, 1.32. Perdão, vai ser igual ao fator aparente. É o inimigo agindo, né? <risos> Dividido pelo fator de inflação, que é 1.10. Isso aí vai dar... 1.2. Esse é o valor do fator real, 1.2. Só que eu não quero o fator real, eu quero a taxa real. E para encontrar a taxa, é só pegar o fator e subtrair de 1. Tá? A taxa é sempre o fator menos 1. Então, 1,2 menos 1... Vai dar 0,2. Deixa até eu até voltar aqui para o meu cantinho. Vai dar 0,2. E 0,2 é a mesma coisa que 20%. É só você multiplicar por 100. Então, olhando ali as opções. Gabarito letra C. Marco o V da vitória. E vai ser feliz. Legal? Então, mais uma para conta. Vamos lá. Próxima questão na tela. Essa daí foi a mais difícil da prova, né? Na verdade, ela foi a mais trabalhosa, né? A questão mais trabalhosa. Vamos lá, começando aqui o pagode. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles, ó. um empréstimo no valor de 92.820 deverá ser paga em quatro prestações iguais e consecutivas, sendo a primeira delas paga um ano após a liberação do crédito. Então, aqui ficou muito claro que ele está utilizando o sistema de amortização francês, né? Prestações constantes. Beleza. O credor cobra uma taxa de juros composta de 10% ao ano. A primeira das prestações foi paga na data contratada no momento do pagamento da segunda o devedor decide não apenas pagá-las mas também antecipar todas as futuras prestações para quitar a dívida nesta data ou seja na data 2 foi feito um pagamento único de aí ele te deu aqui alguns valores né vamos lá analisando aqui a questão como eu falei é uma questão sobre sistema de amortização francês, né? é o SAF, ou tabela price, que é a mesma coisa, legal. E ele está querendo saber o que? O valor da quitação da dívida na data 2, é isso que ele está perguntando para você, o valor da quitação da dívida na data 2, legal, já interpretei a questão. Qual é o próximo passo? Resolver. Técnica R. Para resolver essa questão, eu vou montar aqui a tabela price. Eu vou montar aqui a tabela price. Tá legal? Eu vou montar aqui a tabela price. Só que para montar a tabela price, eu preciso da prestação. E como é que eu encontro essa prestação? Aí eu tenho que usar a fórmula. Ó, valor do empréstimo é igual a prestação vezes o ANI. Marcão, o que, que é esse ANI? É o fator do valor atual. Tá legal? É o que vai corrigir ali o dinheiro. Beleza? Então, aplicando aqui a fórmula, né? Para aplicar aqui a fórmula, eu preciso desse ANI. O que, que significa esse N o que, que significa esse I? Né? Vários alunos perguntam isso. Né? O N representa o número de prestações e o I representa a taxa. Então, qual é o significado disso aqui? Eu quero saber o fator né, de 4 prestações à taxa de 10%. É isso que eu quero descobrir. O fator de 4 prestações... Tá? para a taxa de 10%. A fórmula é essa daqui. ó Vou colocar até aqui em cima a formulazinha. ANI. A fórmula é essa daqui. Ó. A fórmula é meio monstruosa. Ó. 1 mais i elevado a n menos 1 sobre 1 mais i elevado a n vezes i. Então, montando ali a fórmula, ficaria 1,1 a quarta menos 1 sobre 1,1 a quarta vezes 0,1. Aí, família, o que, que eu vou fazer? Eu vou já substituir isso na fórmula. Por isso que eu falei que a questão é trabalhosa. É de empréstimo. Então, vai ficar 92.820 é igual a P vezes aquele carinha ali. Né? Só que ali, ó, você já tem esse valor. 1,1 elevado à quarta é 1,4641. Então, substituindo, ponto ó, ó, Quatro meia quatro um, então um ponto quatro meia quatro um menos um vai dar zero ponto quatro meia quatro um. Aqui embaixo ficaríamos com um ponto quatro meia quatro um vezes zero vírgula um, engole o choro. E simbora. aí o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou passar esse carinha aqui, ó, para o outro lado. Né? Vou passar esse fator multiplicativo para o outro lado, passando para o outro lado e fazendo essa continha, né? aí eu deixo isso com você, tem que estar tá em dia com a matemática básica. Vai dar esse monstrinho aqui, ó. Vai dar um, três, cinco, oito, nove ponto sete sete meia dois isso é igual a p vezes zero ponto quatro meia quatro um fazendo ali a divisão um três cinco oito nove ponto sete sete meia dois dividido por zero ponto quatro meia quatro um isso aí vai dar Vai dar 2, 9, 282. 29.282. Agora sim, tem como eu resolver a questão, tá? Só que antes de eu resolver, eu vou trocar uma ideia com vocês, ó. Eu vou criar aqui a linha do tempo, para você entender o que o tio Marcão vai fazer, ó. Eu não vou seguir o que o problema falou. O que o problema falou foi o seguinte: ó, tá aqui o valor da dívida, 92.820. E tá aqui os pagamentos, ó. Foram quatro pagamentos, né? Aí o que, que o problema tá falando pra gente fazer? Né? Segundo a direção da questão. que a questão tá pedindo? Ela falou o seguinte: ó, que o cara pagou a primeira. O cara pagou a primeira. Só que ele quer que o cara faça o seguinte. Ele está pedindo para o cara que está a dívida. Aqui na data 2. Ele vai pagar a segunda prestação. Ele vai pagar a segunda prestação. E vai antecipar. Essas duas. Beleza? Ele vai pagar a segunda prestação. E vai antecipar aquelas duas. Então, como ficaria aquilo ali? Né? Ficaria 29.282, mais 29.282, dividido por 1.1, mais 29.282, dividido por 1.1 elevado a 2. Eu chegaria na resposta, se eu fizesse isso. Está errado? Não. Só que eu acho mais fácil usar a tabela. O que, que eu pensei aqui, ó, que vai dar a mesma coisa? O que, que eu vou fazer aqui? Ó? Só para você entender a parada. A ideia é a seguinte, ele quer a quitação da dívida na data 2. Só que eu posso ir por um outro caminho. O que, que eu vou fazer? Eu vou montar a tabela price e vou encontrar aqui, na data 1, o saldo devedor né, desse empréstimo. Eu vou pagar a primeira prestação e vou ver o saldo devedor dessa dívida. Quanto o cara ficou devendo ali com o pagamento da primeira. O que, que eu vou fazer com esse saldo devedor? Eu vou capitalizar ele um período a taxa de 10% isso aqui vai me dar menos trabalho e eu consigo matar a questão mais rápido sem fazer aquelas contas malucas ali da descapitalização né, da equivalência financeira então vamos lá colocando aqui em prática, colocando aqui em prática o que eu falei Ó, vou montar aqui a tabela N P 0, SD. 012. Que eu quero que está, né? Na segunda, né? Na segunda prestação ali, né? na data 2. Só que, na verdade, eu vou até a data 1. Um. Olha o que eu vou fazer aqui no talento. Ó. A dívida está aqui, ó, 92 mil. 820, não é isso? 92.820. Aí ah, eu já sei a prestação. A prestação ficou em e 29.282,00. Para atualizar o saldo, eu preciso da amortização, porque saldo atual é saldo anterior menos a amortização. E para encontrar a amortização, eu preciso dos juros. Então, juros 1. juros 1 vai ser o saldo devedor anterior vezes a taxa. A taxa é de 10%. Então, eu vou pegar 10% de 92.820. Isso aqui vai dar 9.282. Então, esse é o valor dos juros. 9.282. Quem é a amortização da primeira prestação? Vai ser a prestação 29.282 menos os juros. 9.282. Fazendo aqui a continha de padaria, isso aqui vai dar 20 mil. Isso aqui vai dar 20 mil. E é exatamente o que eu preciso. Porque saldo atual é o saldo anterior menos a amortização. Então, 9.92.820 é, menos 20 mil vai dar 72.820 é isso aqui que eu preciso para matar a questão ó. Ó, com o pagamento da primeira prestação eu ainda fiquei devendo 72.820 como ele quer a quitação na data 2 é só eu capitalizar esse dinheiro um período ou seja, jogar aqui mais 10% então, eu vou pegar aqui 10% de 72.820. Isso aqui vai dar 7.282. Para saber o valor, é só eu somar 72.820, mais 7.282. Isso aí vai dar 80 dois. Então ele pagaria aqui quitando, né? Ele pagaria 80 102. Olhando lá as opções, gabarito letra D. E essa foi a nossa última questãozinha, ah, marcou não acredito. Mas, se você, se você está se preparando, se você quer ser aprovado no concurso da Receita Federal, está aqui, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Se você quer aprender mais macetes iguais a esse, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Olha o que nós oferecemos. É, oferecemos um curso completo de raciocínio lógico, de acordo com o edital da receita um curso de matemática de acordo né, com o edital da receita né, né, de matemática básica para você relembrar essas continhas um curso completo de matemática um curso completo de estatística e o mais importante o suporte tira a dúvida do aluno e mais cinco bônus exclusivos você vai levar aí o bônus 1 um, um curso de exercícios da FGV bônus 2 uma apostila de raciocínio lógico com 173 questões bônus 3 um cronograma do zero ao gabarito em apenas 10 semanas para receita bônus 4 correção de provas da banca FGV e bônus 5 mais seis meses de acesso totalizando um ano com preço de 6 então continha de padaria se somarmos aqui tudo que nós oferecemos seu curso sairá por mais de mil reais mas hoje você vai levar tudo isso por apenas 12 de 4106 legal para você aprender todos os macetes né das exatas que cai na Receita Federal e decolar 12 de 4106 o Júnior tá colocando aí o link né, do curso, colocamos o link também aqui na descrição do vídeo e agora é com você. Beleza? tá aí a correção. Vamos colocar aqui, né, muito em breve, as outras partes, né, a parte de raciocínio lógico e estatística. Vai acompanhando aí e vamos juntos até a sua aprovação. Beleza? Clica aí e matricule-se agora mesmo no nosso curso. Pode pular o muro que vamos te receber de braços abertos, porque aqui você aprende para ser aprovado, você vai né, conseguir a sua aprovação e a tão sonhada estabilidade financeira. Beleza? Insista, persista e não desista. Matemática aqui, para passar. Valeu, família. Tamo junto. Um abraço.